Sofá, já pesada. Ah, vai se fuder, Fels. Puta que pariu, mano. Fusão gemendo é foda, cara. Caralho, cara. Isso é uma sacanagem, velho. Que porra é essa, mano? Virou bagunça? Eu nem vi que era o mesmo link, cara. Que merda, velho. Porra, duas pessoas diferentes mandaram o mesmo link é foda. É louco, mano. Caralho, isso é muito dramático.